E aí, rapaziada, suave Aqui o Sr. Tietchan trazendo mais um videozinho pro canal Seja todos bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje eu trago pra vocês o DTank aqui Nexo Mano, o DTank Nexo atualizou pra versão 9.8 Se você quiser entrar e criar essa conta, o link tá na descrição, beleza? Se você for novo aqui, já se inscreve, deixa o like E ativa o sininho de notificação pra tá recebendo os novos vídeos aqui do senhor Tietchan Mano, não se esquece de comentar, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas novas que atualizou aqui Tudo, mano, tudo, tudo vou mostrar muita coisa aqui pra vocês Esse vídeo vai ser bem top no próximo videozinho, já vou falar do próximo, né, mano? Porque vai sair um videozinho aí no canal, que é um videozinho de evolução, mostrando pra vocês como evoluir a conta bem forte mesmo, mano. Consegui colocar muita PC na minha conta aqui, só esperar entrar aqui que dá tudo certo. Beleza? Abriu o DDTank aqui, eu vou mostrar as coisas novas aqui pra vocês, galera. Começando com o patch, né, mano? Não, pra montaria, pra falar a verdade. Montaria, mano, olha o que que mudou. Mudou tudo, galera Na versão aqui, eu nem sei qual Essa versão aqui, eu sei qual que é a versão Mas eu nunca joguei nessa versão, demorou, mano? Só pra vocês verem, não tenho a mínima noção De como fazer as coisas aqui, vocês vão ter de me falar eu vou upar aqui, beleza? Essa continha é minha, mano, ela tá com 300 milhões 16... Quais 16, é, quase full 16k De atributo, né? Só a sorte que tá 17k, mas tudo bem Ó, vou para algumas coisas aqui Mano, eu aprendi uma coisa aí que os inscritos Falou <risos> muito tempo você vai aqui e coloca figura Você ativa todas essas figuras aí, beleza, galera? Quem não sabe disso, mano, aprende aí, beleza? Vai ativar todas essas figuras. Ok, né? Fez isso, vai ativar tudo aí, mano. Eu fiz, ó. Ativou tudinho, tudinho. Os Eu... inscritos que falou isso na live. Valeu aí, porque quem me disse, mano. E aí que agora tem prática física e prática espiritual. Vocês têm noção. Top, mano. Top mesmo. Entendi pra essa prática espiritual aí, mano. As cartas tá tudo aí, ó. Full 40. Totem também tá full agora. Aparece essas coisas aqui, né, mano? É. A galinha, rainha, rainha formiga, um bug, Esse bicho aqui que eu não sei, um minotauro. Mano, sério. E também lá no painel apareceu muita coisa, galera. Quem não sabe se aqui tem painel, né, mano? E aqui no painel apareceu coisa demais, galera. Na moral, não apareceu isso aqui, ó. Subliminar essas coisas novas aqui, de subliminar essas coisas aqui, mano. Com é contra-marca, contra vai ser mesmo contra-marca, mano. Apareceu aí para colocar na continha. Nem sei como que usa isso aqui, na moral. E beleza, ovo de pet também tem novos ovos pet, aí, mano. Vocês vem aqui, ó. Tem esses pet aqui, Vou mostrar isso para vocês lá na. Mano, o de pet, galera, tem isso aqui. Ah, equipamento de pet, para falar a verdade, chama do mestre. ó lá, tem isso aqui também. Ó, armadura de matel chapéu do estagiário, beleza, medalha, mano. Apareceu essa em Brama aqui, ó. Que vai é, ó, 125 de atributo em tudo, mano. Na moral, tô falando baixo porque tá de madrugada. Mais montaria, mano, mais montaria e vocês vê como que tá. Apareceu alguns aí, ó. Melhores armas, galera, ó não, Por enquanto não apareceu nenhum, né, mano Que eu vi aqui Nem se apareceu, eu já falo pra vocês Anéis, vocês estão ligados, né, mano É só pegar o um anel aqui, ó Esse último anel aqui, ó Beleza? Na página 8 Você vem aqui nesse penúltimo anel já é o melhorzinho aí Nas pulseiras, a mesma coisa, mano Essas são as coisas novas que apareceu aqui Os covar também, ó Apareceu esse covar aqui, ó Até vou mandar pra minha continha Beleza? Melhores armas Não apareceu nenhuma arma aqui que me interessa. que seja, super, né, mano terminar e tal hum. Por enquanto foi isso, né galera Mas deve ter mais coisa aí ó, Pra vocês verem Riqueza da guild Tem muita coisa aí que apareceu, mano Mas eu não sou muito assim De ficar caçando Se vocês quiserem vocês vêm aqui espessaria, mano Vocês vai achar tudo isso aqui Que eu tô olhando Mas voltando aqui pra continha, né galera Vou pegar aqui Uma pulseira, pra falar a verdade Que pulseira? Aqui... Não sei o nome aqui Colar, pra falar a verdade pega o colar aqui Tranquilo, mano Aí, beleza? Eu vou pegar 2 milhões aqui esse de colar Deve ser Mas, galera Aqui tem umas coisas que vem Na sociedade, que também é nova, mano E tá tendo evento aí, ó Se vocês quiserem pegar, tem um evento limitado Que tá bem top Se você quiser entrar na minha sociedade, ó Entra aí, ó Tem muita gente mesmo Na moral Os caras tá tudo forte Se você quiser entrar Vou recrutar, beleza? Aqui na sociedade apareceu estranho aqui de novo, galera Abriu o depósito aqui, né, galera? upa vou para todo o depósito aqui para todo mundo que tá usando depósito aí, beleza? eu já dou um zoop aqui aí precisa tem essas coisas aqui de novo que eu nunca vi isso aqui mano na moral castelo tá upado agora vamos para isso aqui habilidade beleza é nível 5 já tá bom eu vou pá aqui véio. vou upar o que não precisa aqui ferreiro aí, beleza Aí nível 10 também demorou, parça só entrar aí, link tá na descrição vem jogar, mano. Na moral tá top, jogando aqui direto. E vou fazer muito mais vídeo aqui porque tem muito mais novidade. Eu não vou mostrar tudo aqui nesse vídeo. Vou mostrar só o básico aqui. Vou mostrar que é o hall da fama. Que o servidor atualizou, mas não atualizou as contas. Aí agora, tipo assim, só vai ter de upar algumas coisas. Tipo as figuras, as contas antiga, Tem de upar figura, montaria, essas coisas básicas, mas a. Arma, dom de anjo, tributo da conta, assim, ninguém perdeu. Quem tava com 20k de atributo, de novo 20k. Aí os eventos limitados que tem, não apareceu isso aqui. Os eventos limitados que tem isso daqui, galera. Tudo, ó. Eles colocaram tudo evento novo, mano. Eles arrumaram o DDT tank que uma forma muito top, mano. Deixa eu ver se tem alguém online que vai abrir. o vou ir. Ah, tem uns mano aqui online. Eu fiz live hoje, pra quem não assistiu A live ficou bem top Pera que eu vou lá no hall da fã que eu Vou mostrar pra vocês Beleza Top aqui, mano, esse cara aqui, galera Ele Tem um, Acho que é um bilhão, mano, de UFC Sim, mesmo. Tá muito forte, na moral Gotei de fazer tudo aí, mano Certinho Depois vem esse Bobby Swag Ele tava em primeiro, né, mano o cara tomou o bagalhinho dele lá. Mas aqui é só você upar, mano. Tem painel. Quem saber upar, pega top rapidinho. Isso aqui são as coisas novas, né, galera? Que saiu aqui no DD Tank. Tem muita coisa aí no painel, né, mano? Também que saiu. Agora é só você pegar essas coisas e upar. Ficar full aí, galera. Na moral, tem como você ficar full agora de boa. Muito top mesmo, mano. As pérolas aqui, eu coloquei tudo aqui full, full 21. E eu vou upar mais a conta, galera. Só Não tô upando aqui agora porque. No próximo videozinho eu já dou um pá na conta. pego pelo menos uns 600kk. Pelo menos é a meta que eu vou tentar pegar. E mano, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Não se esquece também de deixar quer um comentário aí positivo. E também ativa o sininho de notificação. Se inscreve no canal se for novo. Compartilha o canal. E mano, não se esquece. Se você não deixar o seu like, o vídeo não vai chegar mais pra você. Então deixa o like, beleza? Vou ficar com o vídeo por aqui, link do EDT na descrição, rede social também. Tamo junto, um abraço, senhor Tietchan e falou! <música>